Definição de crescimento, progresso e sucesso são coisas diferentes. Se você aumenta o lucro da sua companhia em de 10% a 50%, e de 50% a 100%, e de 100% a 150%, a 200% e por ali vai eh, sucessivamente, isso se chama crescimento. Isso não é sucesso. Isso é crescimento, isso não é sucesso. Deixa-me definir para ti o que significa sucesso. Aumentar as suas posses materiais em todos os sentidos é seu crescimento. De 10 para 50, para 100, para 150, para 200 e por aí em diante, isso é crescimento. Esse crescimento aliado à ética, e a ética significa disciplina, significa também honestidade, significa também normas que devem ser cumpridas, devem ser tidas em conta, e isso chamamos de progresso aliado a essas coisas todas. Então, crescimento a todas estas coisas, nós chamamos de progresso. Progresso é o crescimento aliado a essas coisas todas, honestidade, é, no, disciplina, ética, no nosso crescimento. Quando nós aliamos todas estas coisas ao crescimento, então isso aqui é progresso. Então, crescimento mais ética é igual a progresso, e então esse progresso, quando aliamos a ela obras de caridade, princípios morais e espiritualidade, é o que nós chamamos de sucesso. Quando nós crescemos, aumentamos o nosso, as nossas posses materiais e depois aliamos a ela, a ética, a honestidade, a, a, a disciplina, isso se chama progresso. Agora, quando pegamos esse progresso, que é o conjunto do nosso, que é a soma do nosso crescimento, então com, a, com obras de caridade, com princípios morais e espiritualidade, então isso nós chamamos de sucesso. Sucesso é esse crescimento, este progresso aliado à espiritualidade e aos princípios morais e obras de caridade. Quando nós compartilhamos, quando nós ajudamos os mais necessitados com os nossos lucros, com, os nosso, com o nosso progresso, com, com os nossos ganhos, quando nós dividimos com os outros, então isso é que é sucesso. Meu irmão.